Fala galera, tudo um bem com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal E galera, a água voltou, né? Ainda bem, a água voltou hoje As caixas já estão enchendo Já está restabelecendo aqui as coisas Mas não sei até quando vai ficar, né? Ou se ela vai é, faltar novamente Porque, galera, a chuva não para, galera Vou mostrar aqui, ó, para vocês, ó Olha isso, galera você que virá ver a chuva não está parando aqui em São Mateus já tem aqui mais de quatro semanas que nem eu te falei é, teve aquela o encerramento aqui teve o corte da água né ficamos aí dois dias mais de dois dias dois dias e meio quase três dias sem água né é, fizemos racionamento aqui em casa e deu tudo certo mas a chuva não para cada vez mais aparecendo mais buraco na cidade é, carro caído em bueiro, é, atolamento, gente sem sair do bairro, é, ônibus, ônibus cancelado aí, linha do, do ônibus circular aqui, né, o coletivo da cidade, é, pessoas que não conseguem trabalhar, pessoas que não conseguem ir para casa, pessoas sem desabrigada, então tá tenso. Eu falei no vídeo passado que eu ia subir o drone para filmar, mas como que filma, né, não teve como eu ir, né, é porque está chovendo Não tem como eu soltar o drone com essa chuva Que danifica O drone equipamento é equipamento elétrico, eletrônico né? Não dá com tanta chuva assim E vou mostrar aqui de casa galera, Para você ver a quantidade de água que tá caindo Olha, esse aqui é a calha aqui Da nossa casa A água desce, desce com força Ó, Como tá o tempo ó, Todo fechado A galera aqui da região de Espírito Santo Que segue o noticiário aí tá vendo não para tá vendo isso aí é, é tudo água de chuva toda lagada aqui né continua ali todo ensopado ainda então é tá muito crítico aqui em São Mateus na região Norte aqui do Espírito Santo é, muita gente sente rir aqui pelo menos galera eu moro lugar alto né mas muita gente mora na baixada e tá tem que deixar suas casas eu não sei se vai, vai dar para ver mas ali embaixo, ó, tem uma ponte. O rio tá subindo bastante. Os ribeirinho ali, ó, é, do colo que tem, né? Vai ter que deixar suas casas. É, assistência social os, é, aqui da cidade. Estão é, trabalhando aí, mas é, a demanda é demais. Então, né, galera? Mostrando aqui no meu canal como está tá a situação aqui da minha cidade, né? Porque a chuva não para mesmo, né? E muita gente necessitada das coisas. Então eu vou novamente pedir para vocês, não custa nada, dá um like aí, é, compartilha o vídeo, é, faz algum comentário para esse vídeo divulgando para outras pessoas, né, assistindo também, a outra pessoa vai dar like também, é, vai comentar e com isso a minha receita aqui aumenta, né, para ajudar aqui, me ajudar aqui no meu canal, ajudar aqui em casa e dependendo também, não é só para mim, eu posso ajudar aqui o vizinho, ajudar a pessoa aqui, né, é, deslocar em algum canto aí vou filmar também vou mostrar aí para vocês beleza então fica assim o vídeo de hoje mostrando aí que a chuva ainda tá castigando demais a cidade não parou na é 24 horas de chuva né a situação que eu mostrei aqui na casa foi pingando continua pingando cada vez mais aumenta as goteiras depois foi a pata d'água restabeleceu a água mas a chuva continua e os estragos estão aparecendo aí são carros muitos carros que passam né então as ruas acabam é, ficando buracada temos aqui o Balneário, o guriri né que é a nossa praia tá toda alagada eu queria muito mostrar aqui as imagens com drone mas infelizmente quando tiver chovendo não tem como mas eu vou ainda né esperar estiar um pouco fazer as imagens aéreas e mostrar para vocês galera então deixa like aí no canal Deixa muito like, deixa comentário compartilha o vídeo se for possível Se estiver chegando aqui agora é, Se inscreva, acompanhe o nosso trabalho aí É para ajudar, é gratuito É uma forma fácil de você estar ajudando né? E já agradeço aí a atenção de todos Agradeço a todos que estão aí no canal Todos que estão no força, Todos que estão mandando aquela mensagem positiva aqui para mim Beleza, galera? É, fico aqui nesse vídeo E espero vocês até no próximo vídeo, né? Então, tchau!